Hoje é o Dia Nacional do Aposentado. O Sindicato dos Metalúrgicos participou de um evento aqui em Brasília, no Ministério da Previdência, evento de comemoração dos 100 anos da Previdência Social no nosso país. Infelizmente, o aposentado no Brasil nada tem a comemorar. O aposentado, mesmo ao término da sua vida laboral, tem que seguir trabalhando, porque as condições do nosso país são precárias. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, a CSP com lutas, nós solicitamos e reivindicamos do novo governo a revogação da reforma da Previdência. Esta reforma que foi aprovada no ano de 2019 e que vai fazer com que a população brasileira não se aposente mais. E além da cobrança, é importante que a gente organize os trabalhadores. Façamos manifestações populares para exigir a revogação da reforma da Previdência. Porque neste Dia Nacional do Aposentado, nada temos a comemorar.